É, agora a gente ficou bem com, com a coisa bem animada aqui no slide. É, bastante participação daquele grupo Anonymous, que é bem interessado no assunto. <risos> Brincadeira. É, tem até a Paula aqui, cujo sobrenome não vou falar, tá bom? <risos> Sim. Tinha que ser vocês, né? Comunidade DDJ. Mas vamos lá. É, vou fazer algumas, não todas, a gente não tem tempo, então eu vou pedir para vocês é, escolherem as que vocês acham mais relevante, né? são todas direcionadas para todos vocês, e que já façam as considerações finais ao respondê-las. É, uma delas aqui, a, a mais bem votada, é da Natália Mazotti. Ela pergunta como que é, se pode transpor as camadas de vieses, né? os vieses que as pessoas carregam, né? o público, é, além de informar é, a versão correta, não seria necessário evidenciar também o, o próprio viés do leitor? Né? Como fazer isso? É, tem algumas questões, um grupo de questões também, sobre jornalismo local. Né? Qual que é o papel do jornalismo local, da imprensa regional, é, nesse combate à desinformação? É, tem mais de uma sobre isso. A gente tem também uma situação né, que a gente está enfrentando no Brasil, e não só no Brasil, em outros países, que um governo ativamente busca desacreditar a imprensa e a ciência. Né? Uma autoridade, uma voz de autoridade. É, como lidar com essa situação também? Né? E qual que, quanto a gente pode colocar na conta também de, de governos autoritários e figuras autoritárias? E, para finalizar, é, também... Como que, acho que uma questão até mais direcionada para a Thay. Né? Tem, uma, tem algumas questões sobre como que vocês medem o alcance, é, que vocês, como que você sabe que você está chegando no, no público em relação àquilo que foi é, disseminado, né? A taxa de disseminação versus a informação correta, é, como que você vê isso? É, e como que a gente evita reforçar as fake news quando está divulgando essas checagens? É, vocês deixam? Vitor fez essa questão. Vocês deixam de checar notícias ou usar termos como "kit gay", por exemplo, esses termos que pegam, né, que, que tornam as fake news populares? Ou vocês, é, vocês não não pensam dessa forma, né? Então, por favor, se puderem fazer as considerações finais e responderem na medida do possível. Pode começar da, da Alexis para cá. Thank you very much. Um, so I wanted to address very quickly the question about what the role of local and regional journalism is um, in fighting misinformation. And there's a study that was done in the 1940s by uh, Karl Lazzerfeld, talking about how people are persuaded to change their minds. And they determined that it's very often a two-step process. The first is being exposed to information that you're willing to accept as credible, as we learned from Jonathan early, there's a lot of variables in what makes information credible, like the source, etc. And the second is to hear it again from someone that you trust, like a family member or friend. And it's only through these multiple steps that somebody might actually change their minds. So I think that local journalists, regional journalists, have a very important role to play here because they're closer to the communities who they are trying to persuade, who are they're trying to inform and educate. And I think that the more you can get even hyper-local, you actually get to know your reporters, know the neighborhoods and the community leaders, the better chance you'll have to persuade the community leaders to then persuade the people. So I think it accelerates the process when the more local you get. E eu também quero agradecer por me convidar estar aqui. Só para acrescentar um ponto uh, do que a Alexis acabou de dizer aqui, uh, um slide que eu não mostro para vocês um, demonstrou que, em México, quando tem homicídios antes da eleição, que mostram uma violência que o governo não pode controlar, o prefeito não, não, não tem custo para o prefeito. A única circunstância em que tem custo para o prefeito, diz disso, um custo eleitoral, é quando tem mais uh, unidades da mídia local, acima de tipo 20, 30 uh, jornais, ou uh, canais de rádio ou televisão, tem um custo eleitoral para ele. Porque precisa essa, uh, essa discussão e essa uh, diversidade de fontes para deixar mais crível, mais um, discutido, Uh, e mais claro para todo mundo o que está acontecendo. Então, não é simplesmente um voz que é necessário, é uma diversidade de vozes de vários tipos e com uh, conhecimento e credibilidade local que, que são essenciais. Então, acho que é importante não. Uh, fazer uma coisa potencialmente arado, até centralizar tudo o nosso fact-checking e, e, e divulgação de, de notícias. O local tem mais credibilidade, tem mais capilaridade, então, às vezes, temos que resistir a essa, a essa centralização. Uh, só mais um outro comentário sobre a primeira pergunta, sobre como como mudar os viés dos eleitores e, e, e melhorar uh, a capacidade de processar e interpretar os dados. Um, provavelmente não é trabalho de vocês, mas eu acho que o okay, que a gente precisa fazer é um. um, um um desafio é uma tarefa de longo prazo, assim, não é simplesmente melhorar o nosso conteúdo, a nossa produção de informação, é uma campanha de informação, de educação no longo prazo que vai, um, vou usar uma metáfora de uma vacinação, que se a gente toma na, na ensino fundamental, o médio a, a, a entendimento dessas estratégias políticas, dessas desinformações, dos riscos dessas redes sociais em, em echo chambers e tudo isso, eu acho que tem um, pelo menos um, um, uma oportunidade para vacinar eles contra uh, o risco. Mas também temos que criar uh, fontes de informação mais crível, tá? E isso, uh, a credibilidade varia bastante para cada pessoa. Então, de novo, diversi diversificação é importante. Mas a reputação é a coisa mais crucial. Então, organizações como os Fatos e os outros têm, estão estabelecendo uma reputação que vai servir para o futuro. Mas a reputação é sempre fraca. Então, tem, sempre temos que fortalecer e gerar outras fontes de credibilidade para resistir a, essas, a essa desinformação e, e gerar alternativas que uma, uma grupo mais amplo de pessoas podam, podem entender. Sobretudo, pensando em contextos sociais bem diferentes. No contexto de Acre, por exemplo, é bem provável que... Ah, se não tem interação com o governo, como a mídia nacional, precisaremos de uma outra forma de comunicação, e, e, e um, uh, comunicação com, uh, nas termos que eles entendem lá, e com os riscos e os medos que eles têm nos contextos locais. Uh, então, respeitando o contexto social e gerando várias formas de comunicar, é, é uma tarefa para o longo prazo, e é uma tarefa da sociedade civil, não simplesmente do governo, um, eu acho. Mas, uh, muito obrigado também. Obrigada, Vânia. E aí, tá? Antes de te passar, tem perguntas específicas para você é, sobre o alto engajamento naqueles hoaxes bizarros, né? naquelas histórias que são claramente fake, pelo menos da nossa perspectiva. É, você acha que vem de gente que acreditou naquilo mesmo ou de gente que está amplificando, dizendo, olha que bizarro o que esses malucos estão dizendo? e uma outra sobre experiências no sentido pedagógico, sobre como ensinar e desconfiar que uma notícia é falsa. Tem algo em escolas que você que você tem visto? Acho que você me fez umas cinco perguntas que dariam uma palestra. Sim. Ah. É culpa deles. É, é porque são complexas. Vou tentar ser o mais breve possível. É... Com relação ao engajamento e como a gente mede o engajamento, como a gente fica sabendo, enfim, metodologias que a gente desenvolve para combater a desinformação. Um, o Aos Fatos. É, é, é um desafio, na verdade, para qualquer equipe de checagem determinar quando é o momento de checar determinada desinformação. Às vezes ela está. Você acorda de manhã, você tem um post que, pelos nossos monitoramentos, de, nossos dispositivos de monitoramento com baixo engajamento, sei lá, 300 compartilhamentos, vai lá. Isso, para a metodologia do fato é um engajamento muito baixo. Ocorre o risco de a gente checar aquela determinada desinformação e amplificar. Então, não vamos fazer. Mas pode ser que dali a duas horas tenha 3 mil compartilhamentos, 30 mil compartilhamentos. Depende. Então, a gente tem, a gente estabelece uma espécie de é, é, parâmetro mínimo que está em torno dos 5 mil compartilhamentos hoje, que é um, um valor que... 5 mil é baixo, mas é um valor suficiente para ter impacto para as pessoas que consumiram aquilo. Lembrando que o, o Aos Fatos, ele tem uma parceria com o Facebook de checagem. Então, a partir do nosso trabalho, o Facebook informa as pessoas que compartilharam uma peça de desinformação diretamente nos seus desktops e celulares, né? de modo que a pessoa que compartilhou a desinformação também tem acesso à informação corrigida. O que a pessoa vai fazer com aquilo já são outros 500. É, então, essa é mais ou menos a metodologia que o WhatsApp aplica, é, dependendo, evidentemente, do dia do momento da discussão, do que está acontecendo. É, o, o noticiário está super acelerado e, às vezes, a gente sabe que alguma coisa que ainda está pequena vai viralizar dali a duas horas de maneira muito mais acelerada do que algo que tem... Vai lá, 8 mil compartilhamentos, 10 mil compartilhamentos, não sei. É, com relação... Ih, meu Deus! Educação. É, o Wall não tem braço de media literacy por... Várias questões. É, primeiro porque eu acho que isso é, um, é, é, é uma questão de advocacy, e o Auspatos, o, o, o Vasco? Meu Deus! O Auspatos O Ausfatos é, é, é, é uma empresa de informação, é, faz jornalismo, é, que é muito diferente de advocacy, pelo menos é o que a gente acredita. Então, é, o Instituto Palavra Aberta está com, com um projeto incrível e acabou de estabelecer, eu acho essa semana, uma parceria com a Secretaria é, de Educação de São Paulo, do Estado, é, para desenvolver disciplinas que, não, pelo que eu entendi, não serão obrigatórias, mas de leitura crítica de mídia, enfim. Em mídia, quando você fala, não é só saber o que, que é distinguir o que, que é reportagem de opinião, é saber o que, que é cinema, documentário, Propaganda, é, influencer no YouTube, publicidade, enfim, é tudo o que você consegue pensar sobre informação e comunicação juntos. É, eu acho que é muito mais efetivo a gente trabalhar isso no sentido de política pública do que desenvolver cursos ou livros e manuais que vão ter um alcance limitado, embora sejam importantes. Né? Mas é... é a área de educação e de formação de leitores críticos tem que ser feita. É um problema social e de escala grande e uma escala que só o governo pode resolver. Tem mais alguma pergunta? É isso? É isso, gente. Perguntas que houverem a equipe do Oxfatos está à disposição. E eu só queria só deixar. A gente faz. A gente tem uma newsletter premium do Oxfatos, que é para os leitores do Os Fatos mais que assinam o Fatos por R$ reais por mês, é, que é, toda semana, toda sexta-feira corre e traz sempre alguma análise sobre o cenário de desinformação, soluções, como que a gente empacota nosso nosso conteúdo, como que a gente faz as nossas reuniões de pauta, enfim. Então, muitas dessas dúvidas são sanadas ali e, e a gente tem um canal direto de comunicação com vocês nas redes sociais. Então, é isso. Muito obrigada, Thay. Gostaria de agradecê-los muito por terem aceito o convite, compartilhado com, com todo mundo né, o conhecimento de vocês. É, a gente já está chegando ao fim, acaba rápido, infelizmente. Queria agradecer demais também os nossos parceiros, é, o Google News Initiative e a SPM, é, que nos acolhe também. É, a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o Volt Data Lab, o Python, a Python Software Foundation, o Café Arte, o Consulado é, da Alemanha aqui em São Paulo e o Columba Global Center. Muito obrigada a todos vocês por viabilizarem a conferência. É, queria dar um, um grande agradecimento também para a equipe da Escola de Dados, o Adriano Belizário. a Isis Reis, a eterna fundadora Natália Mazotti, né, que veio de Stanford. Foi incrível. É, também a equipe da Open Knowledge, né, que viabiliza o operacional e tudo mais. A equipe de produção, a Natália Moura, e toda aquela, aquela equipe maravilhosa que estava aqui. Salva de palmas. Foi incrível, tudo fluiu muito bem. A SPM também, os técnicos, a equipe da alimentação, os nossos palestrantes todos que fizeram os workshops. É, uma salva de palmas também para todos vocês. Recadinhos da paróquia. Alguém esqueceu uma chave? É um pendrive, as duas coisas juntas. Um pendrivezinho vermelho. Está com a equipe de produção. É, aqui com a Isis. É, a gente lançou aqui o Fórum de Jornalismo de Dados. Então, a gente já tem grupos, mas no grupo a gente fica discutindo lá e o pessoal traz dúvida técnica e nem sempre a gente consegue acompanhar e responder. Então, e lá fica sistematizado. É muito legal por causa disso, né? Cria um repositório de conhecimento, tipo um Stack Overflow do jornalismo de dados. Então, vamos fazer acontecer esse fórum, se vocês puderem usar compartilhar. Vai ser incrível. A gente tem também um programa de membros da escola. Esse programa foi aberto agora no crowdfunding e também na inscrição do CODA. Ele vai ser reaberto também frequentemente para entrar. Tem vários benefícios, entre eles uma newsletter incrível que a equipe da escola faz, que vale muito a pena mesmo. É, desconto em cursos e tudo mais. A gente tem o Cerveja com Dados, que acontece em várias cidades. Se vocês tiverem interesse, inclusive, em promover encontros como esses nas suas cidades, por favor, falem com a gente. É, e, se vocês quiserem saber, os próximos a gente está armando aqui. né? O, o Marco do Google também está, está nos ajudando a, a viabilizar aqui de São Paulo para encerrar o ano. E é, a gente também queria agradecer os bolsistas né, que tiveram apoio com o Google News Initiative, que puderam participar. Pela primeira vez, a gente fez uma experiência de cobertura colaborativa com esses, esses bolsistas. E, se vocês quiserem também compartilhar conteúdo sobre a conferência, por favor, marquem a escola e a gente amplifica esse conteúdo. Vai ser muito muito bacana. E hoje tem... Bar também, pediram para avisar. Oi? Já é, já, <risos> já foi. É, Hoje a gente tem o bar. É, também procurem a gente para saber onde é. E fiquem bem. <risos> fiquem bem. A gente tá, quer que todo mundo saia bem, daqui hoje é domingo, tá? Amanhã é segunda, tem trabalho. <risos> Muito obrigada a todos e um grande abraço.